Tchau! bem vindo no meu canal, no canal Itália com Ana Paula. Seja muito bem-vindo à primeira aula do curso de Italiano Básico aqui do canal. Eu estou muito, muito feliz. Eu espero que você siga não somente o curso, mas com os outros vídeos também que eu publico no canal, que de uma certa forma, de uma certa forma não, isso tem, tem tudo a ver com o curso. Porque fala, trata sempre da Itália, da cultura e da língua italiana. Eu irei disponibilizar exercícios e eventual é, matéria escrita também. Fique ligado na descrição do vídeo e nos comentários que eu vou dar maiores detalhes sobre isso. E em breve, vou falar também como conseguir o seu certificado de participação neste curso que está começando agora. Peraí, peraí! Antes de começar o vídeo, deixe o seu gostei. Inscreva-se, ative as notificações que é aquele sininho ao lado do botão inscrever-se aqui do YouTube. Agora sim, vamos ao vídeo. Vamos conhecer agora os pronomes pessoais em italiano. Primeira pessoa do singular, io. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular masculino, lui. Pode ser que você encontre também referindo-se a lui, isso ou ele. Terceira pessoa do singular feminino. Lei. Pode ser que você encontre também essa ou ela. Primeira pessoa do plural. Noi. Segunda pessoa do plural. Voi. Terceira pessoa no plural, loro. Pode ser que você veja também esse ou esse para indicar a terceira pessoa no plural, esse masculino, esse no feminino. Loro serve para os dois gêneros. Assista a próxima cena. Como apresentar-se? Tchau, eu me chamo Ilária e eu 38 anos. tu sei Jessica lui è John e viene da New York lei si chiama Federica voi venite dal Brasile? noi ci chiamiamo Ciro e Francesca e siamo marito e moglie Loro são Antônio e Katia. O bambino se si chama Lorenzo. Vou aproveitar e vou dar uma repassada nos modos de cumprimentar em italiano. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, assista aos vídeos cujos links vou deixar na descrição desse vídeo. Ciao! Salve! Buongiorno! Buona giornata! Buon pomeriggio! Buonasera! Buona serada. Boa notte. Ci vediamo. Arrivederci. A presto. Então vamos lá. Tchau é um modo bem formal de se dizer oi ou tchau. Então ele pode servir seja quando você está chegando, como quando você está indo embora. Salve é um tchau também um pouquinho mais formal. Buongiorno. Bom dia. Buona giornata. É um. Tenha um bom dia, um pouquinho mais que um bom dia, é um desejo de que o dia inteiro daquela pessoa seja bom Mas normalmente se usa quando você está se despedindo, quando você está indo embora Bom pomeridio é usado em algumas partes, algumas regiões da Itália Não em toda a Itália, mas é um, seria o um boa tarde Mas em muitos lugares utiliza-se diretamente o buonasera Então vai do buongiorno, que é de manhã, pro buonasera que é da tardezinha até a noitinha. Buona serata é o mesmo conceito do buona giornata, normalmente se usa quando você está indo embora, e deseja que aquela noitinha, aquela tardezinha daquela pessoa seja boa. Buonanotte é o boa noite ao se despedir. Subentende-se que a pessoa já se está recolhendo, que provavelmente vai dormir. Tanto que utiliza-se notte em italiano para se referir à madrugada. Tivemos seriam até mais ver e arrivederci seriam até mais ver um pouquinho mais formal. E para finalizar, a presto é até Chegou ao final, obrigada por ter assistido até aqui. Hoje, neste vídeo, você pode conferir os pronomes pessoais, como apresentar-se ou como apresentar alguém e alguns cumprimentos em italiano. Próximo vídeo, segundo vídeo da série, também está assim, cheinho de informações. E já tem gente recebendo exercícios interativos e material extra sobre esse assunto que tratamos neste vídeo. Você também quer receber? Assista ao vídeo que eu vou deixar como sugestão. Ou dê uma olhadinha na descrição do vídeo, onde você terá maiores informações sobre como ter acesso ao material S. presto.